Obrigado por você ter vindo, né? eu, eu é, sou muito admirador do seu trabalho já desde aquela época e apesar de, de, de a gente não ter um contato mais próximo, a gente se encontra nos congressos, mas é, não se vê com tanta frequência, não se fala com tanta frequência, mas mesmo a mesma distância aqui, aqui no Nordeste eu acompanho bastante o teu trabalho e queria agradecer demais por você ter vindo aqui e aceito o meu convite para a gente pensar um pouco sobre o que você tem feito de tão contato, que a gente estava conversando aqui ó é, na, na Pério e na, e na Implantodontia. Boa noite aí, Jamil. Bom, boa noite, Renato, obrigado. Antes de mais nada, queria agradecer você por ter me convidado aqui no teu espaço, né? Como a gente estava falando antes, você estava antes da pandemia das lives, você já utilizava essa ferramenta, né? Mérito seu, é, que você foi um desbravador dessa área e realmente lembrar daquela aquela fase de, de Araraquara Piracicaba eram, eram dois programas quase irmãos né porque uhum. foi a Jeff Jeffcoat primeiro depois foi o professor Sebastian Ciancio, que me ajudou a ir para Buffalo na época ficar com o professor Joseph Zembon e o professor Robert Jenko depois o a gente sempre tinha é, o cafézinho café o na minha eu cheguei logo logo na época do Professor Café. o Ciancio e a Jeff Gold eu não, não, não participei, não. É só para entregar pra a equipe. É, é só para entregar é, a equipe. Você, você, é, você é meu veterano. É meu veterano. <risos> não, bacana, bacana. Ah, legal, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui. É muito, é muito gratificante. Mas ainda, depois do tema que você me propôs para falar, né? Falar de manufatura aditiva hoje em plantodontia e periodontia. Né? É, eu costumo falar que o... não, tá, não é futuro, é hoje. Né? A gente está falando de hoje. Era essa a minha primeira pergunta para você. É exatamente isso. Né? É... Bom, queria também... É, perguntar para você em relação a conflito de interesse você quer deixar claro isso aqui tem isso? tem tudo tudo que eu vou mostrar aqui é, é, tem conflito de interesse né fazer uma história longa a pleno é, a qual eu sou ligado né é, a pleno ela foi criada por três dentistas né? em 2008 a gente começou para fazer fazer tentar procurar uma um enxerto, uma alternativa que não fosse o autógeno, tudo. E de lá para cá, a gente estava pleiteando, planejando, procurando como imprimir blocos, porque fresar bloco é da década passada. Em 2008, eu já usava blocos fresados no CADCAN, né, em fresador. E nos últimos quatro anos para cá, a gente, come... a gente entendeu também que seria possível imprimir implantes. Não. Então, eu costumo falar que a palavra inovação ela foi muito mal empregada nas últimas três décadas, né? porque inovação, você trocar a cor, trocar a forma, a macrogeometria, ou usar um ácido menos ou mais é, forte, alterar a superfície, eu acho que isso é evolução e não inovação. Né? Então, eu costumo falar que nos últimos 50 anos da implantodontia, é, a... Eu acho que a impressão 3D, quer seja por manufatura aditiva, por SL, várias, várias metodologias, isso sim é uma, é uma inovação. Né? E, e é bacana, porque sempre que a gente fazia pesquisa, existia um... Tem um gap, né? Porque no Brasil, é só no Brasil que acontece isso, está mudando, mas ainda acontece, que no Brasil o pesquisador não pode ser clínico e o clínico não pode ser pesquisador. É, tem, né? tem um pouco isso aí. E fora do país, o pesquisador clínico que faz RCT tudo, ele é o mais bem pago, ele é o mais bem remunerado e ele é a pessoa mais importante. Ele, inclusive, vira referência para um monte de coisa para poder trabalhar. Né? Então, hoje, é, eu tenho... É, até o dia 16 de março, antes de começar tudo isso, a, a Pleno era a única empresa do mundo homologada a produzir produto 3D em massa, Renato. Sim, mas já o pessoal é, o pessoal na Unicamp faz na Unesp faz isso tudo é pesquisa e desenvolvimento você imprimir em massa em larga escala é uma outra coisa né a gente não sim. tem não, então é, eu sou dentista de formação você sabe disso eu Sami Huber uhum. né mas a gente como pesquisadores tudo nós é, empenhamos montamos um time para trabalhar né, em áreas correlatas, então, isso, eu estar na pós-graduação, foi sine para desenvolver, né, o conhecimento, o background, tudo isso, né? e a gente vem a cada ano evoluindo aqui na aqui em Guarulhos, aonde eu estou lotado, né? desde, desde que eu defendi meu doutorado, o único, uh, eu, eu acho que eu posso falar, a Magda e a chegaram primeiro lá na aqui na UNG, né? depois eu, então, eu estava presente no primeiro dia da primeira turma de pós-graduação da UNG, então, é, junto com a Magda e com a Lu, e mais um monte de gente poliana, nós acabamos uhum. construindo esse programa que é, que é bem forte, modéstia a parte, aqui, uhum. se, se me cabe. Sim, sim, eu Mas isso tudo, claro. é, isso tudo ofereceu oportunidades, abriram portas para que a gente começasse a desenvolver produtos também. Né, de maneira pragmática e não então foi nesse contexto que a Plenum surgiu e respondendo a tua pergunta o futuro é hoje então hoje é. se qualquer clínico qualquer estudante de odontologia qualquer profissional quiser utilizar um produto é, impresso por manufatura aditiva ele está disponível né você pode fazer isso numa boa tá é, você, quer que eu, você quer que eu vire a, a câmera para você mostrar já? O, é, pode o, ser. O, o, vamos lá. pessoal pode aqui do Instagram... Possível. Eu queria só mostrar para todo tu... Então, deixa, deixa, deixa, eu, deixa eu botar aqui, é, Jamil. Deixa eu mudar aqui. Peraí, deixa eu tirar daqui. Só um minuto. Tranquilo. Vamos lá aqui agora. que aí eu, eu consigo aqui para o pessoal do Instagram... Ah, tá. Também a... ah, você é chique. Eu até perguntei como é que você faz para transmitir tudo simultaneamente. Aí é legal, <risos> né? Isso. A, a esquerda de vocês é uma marca, é uma impressora de cerâmica, Renato. E a direita é uma impressora de metal. Então, hoje a gente consegue imprimir blocos cerâmicos com duas propriedades, cortical e medular. Se eu quiser. E o implante, por exemplo, isso que você está vendo aqui, é um feixe de laser produzindo cada é, área dessa é um implante. O implante de 3,5 por 10, por exemplo, ela, ele tem 700 camadas. Né? E, e, e isso permite, cada, vai adicionando camada por camada, e isso foi um desenvolvimento que a gente está nos últimos 4 anos, que a gente conseguiu é, avançar bastante, Renato fantástico cara fantástico e é... então a, a, a ideia inicial pelo que eu uh, como eu tava te falando eu, eu fui ver do que que, do que que se tratava e tal é, a ideia inicial é não apenas ser uma empresa de implante eu acho que você vai começar a falar disso agora mas ser uma empresa de soluções customizadas como, como você tá mostrando aí nesse próximo slide né é isso aqui é um spoiler né tudo começou por causa disso. Eu, Sam e o Beto, oriundos da periodontia, da implantodontia e da cirurgia bucomaxilofacial, a gente estava tentando desenvolver algum produto onde eu diminuísse a morbidade do paciente, reduzisse ou até eliminasse. Então, foi para isso que a empresa surgiu. Para tudo isso que a empresa surgiu. E hoje isso já é factível, Renato. A gente consegue controlar detalhes na produção, coisas que a gente via... É, por exemplo, o Hugo Ripamonte falar em 1995 numa, é, num paper que ele fez uma, uma, revisão, uma revisão narrativa, né, falando que o mundo mudaria a partir do momento que a gente dominasse a, a caracterização dos biomateriais e como produzisse. Né? Então, foi nesse... Essa era a ideia de trabalhar né, com esses customizados. Por exemplo, esse caso que você está vendo aqui, que tem até papila, a gente consegue entregar um caso de papila. Porque a, a, quando a gente faz enxerto, ou a gente vai tratar uma doença periodontal, a gente quer função. Sim. Né? Então, uh, isso tem que ficar muito claro para o colega, para o dentista, que o, o paciente ele quer dente no final. A manutenção por meio, da, por meio do tratamento periodontal ou por meio de reabilitação. Então, foi nesse contexto que tudo surgiu Renato. mas Jamil é, só, só ainda ainda nessa coisa da, da, da história é, isso surgiu por uma demanda tua na pós-graduação uma um inquietude tua na, na tua prática clínica as duas coisas fala um pouco sobre isso as duas coisas né? as duas coisas é, aqui na universidade a universidade sempre foi, é, o programa de pós-graduação de lato estrito senso, ele sempre foi pautado em evidência científica. Então, a gente uhum. sempre buscou fazer qualquer tratamento clínico com evidência científica. E isso foi... É, eu, não sei, eu não sei o que você, o que está todo mundo aqui, acredita, mas eu acredito que existem situações onde a, o caminho de algumas pessoas se cruzam e eles nessa intersecção ela pode continuar ou simplesmente passar. Né? Eu já conheci o Sam e o Beto, né? o Sam e o Tum, que é o Alberto Blain. É, então, quando a gente criou a empresa, é, precisava de um, é, de um capital, foi o, o Alberto, ele é o sócio investidor. Né, para montar a empresa que a gente tem hoje, junto com o Beto e o Sam. E, e a ideia era, é, além de customizar, esse você reduzir a morbidade do paciente. Aí, Renato, disso virou um turbilhão. Hoje a gente fala de engenharia tecidual com células mesenquimais diferenciadas em diferentes células-tronco, de origem de tecido adiposo. A gente consegue já transformar é, é, essa célula mesenquimão diferenciada ou osteoblasto, ou encontroblasto então hoje isso é uma realidade, então a gente foi a, ter, existe, existe uma curva de crescimento, uma curva de aprendizado e o mais bacana, é, tem muita gente na mesma página que a gente né? o mundo vai mudar e agora depois do Covid, então a velocidade de mudança ela vai ser é, fenomenal é eu vou fazer perguntas assim de ordem de curiosidade minha mesmo, tá? Estou aqui assim, para isso. Pessoal, pessoal que está aqui no Instagram, se quiserem ver melhor a tela, youtubecom mas podem continuar aqui também no Instagram. Aqui só para registrar nosso amigo Alexandre Nascimento está por aqui. Sei que sei que vocês têm uma amizade boa e ele tem, tá opa. a gente. O Alexandre é meu é... contemporâneo de pós-graduação. É, eu sei disso, eu sei disso. E, enfim, mas eu queria te fazer uma pergunta de ordem prática mesmo. Então, pelo que eu estou entendendo, você tem um portfólio que arranje reconstruções em tecido duro e também em tecido mole ou não? Sim, então hoje o que, que a gente tem? Né? A gente tem, é, isso que vocês estão vendo, é aquele enxerto. Então, eu tenho hoje um implante que é feito por manufatura aditiva né? e certo. biomaterial feito também por manufatura aditiva. É né? tudo sintético. Que esse é um ponto claro. que eu gosto de, de chamar muita atenção, Renato, até aqui para interagir com os colegas. Né? Nos últimos anos, houve alguma controvérsia de, por exemplo, doação de sangue Você sabe disso, quem vai doar não podia Sim. ter feito enxerto, recebido... É, de origem heterógena, animal, qualquer que seja. Né? E sempre, e a gente sempre ouviu, puxa vida, eu uso biomaterial heterógeno há 22 anos e eu nunca vi nada acontecer. Nos últimos 22 anos também eu não vi o Covid. Então, hoje, os prions, é. proteínas e moléculas que ainda persistem nesse tipo de biomaterial, eles não estão em sintonia hoje para falar com engenharia tecidual. Né? A engenharia tecidual, ela precisa. De uma característica onde eu não tenho antigenicidade do meu do biomaterial para atuar na célula. Isso é muito importante uhum. de ser pontuado. Tá, entendi. Né? Então, então a... seria. Então. Fala, fala, pode. Não, não, não, vai lá. Não, não, eu ia falar do... é... também dos implantes, né? Que a, O racional do implante é... eu vou mostrar a, daqui um, um pouquinho para vocês. O racional do implante, né, é você ter uma um implante que nasce pronto, Renato. Ele não precisa nem de tratamento, jateamento, nem de ácido. Você imprime. Como você quer a superfície, você imprime e você vai colocar. Você, isso é totalmente é, customizável. Eu, eu posso escolher o que eu quero de acordo é com o caso. Então, aí aí entra a aí entra é, uma uma demanda específica. Se você perguntar para o Jamil, para o Alberto e para o Sami, tudo seria customizado, porque é o que a gente quer. Ah. Mas existem ah. os produtos de prateleira, então os implantes hoje, a gente tem ah. é, é, várias, vários diâmetros, vários comprimentos, e esses enxertos também, a gente tem como oferecer é, membranas poliméricas ah. também, né, como isso. Então você tem seria... a parte que não é customizada, que é a convencional, ah. e a customizada. Tá. Ah. Tá. Seria, então, tipo, para você fazer, até falando do ponto de vista comercial, você fazer a empresa girar, né? Não dá para viver só da... da sua <risos> por, aí, casa, né? é, é por aí, é por aí, é por aí. Exatamente. entendi. entendi. E existe uma tá. demanda, Renato, às vezes é, o paciente está com você, ele quer receber, um, um, acontece uma, uma num período curto de tempo, né? isso é importante que seja, você, você precisa do material à mão ali. E hoje, a implantodontia hoje do Brasil é uma das melhores implantodontias no mundo, você sabe bem disso, é a que mais produz, é a que mais submete, não é a que mais produz ciência, porque está tá reduzindo isso, mas existia a barreira do, do idioma, né, do inglês, nós não temos mais, a nossa geração já não passou por isso, né, então, estão vindo menos ainda, né, E vou, ela, é, é muito ela é muito alicerçada e ela é muito... Uh, bem consolidada. Então a ideia que a gente teve era de, é de fazer ambas as situações, mas a gente faz customizado e o que a gente chama de prateleira. Sim, sim, eu eu, eu entendi, eu entendi perfeitamente. É, e como seria, como seria a, acho que é isso que você vai falar agora, né, da, da, da composição desses desses biomateriais Legal. Do, e dos blocos. O, por exemplo, o, os blocos. Ele, a gente teve que produzir a matéria prima para começar a fazer os blocos, né? Porque você é. imprimir, você precisa de uma resina, aonde ele vai é, imprimindo e a fotopolimerizando, né? Para depois você é. tirar, você bota para sinterizar e tira o slurry, que é a resina. Esses blocos podem ser de hidroxapatita ou de beta-TCP, beta tricálcio fosfato certo. ou membranas certo. sintéticas como essa que a gente está apresentando aqui, que ela é de PDO. PDO não é novo, Renato. PDO é os aqueles fios de sustentação, só que a maneira que ele é produzido, o método de, de produção, é ele que confere essa característica para o material, né? que é única, que é singular. né? Você tem uma mimetização da área, você tem uma membrana de LPRF, você tem uma membrana de LPRF, você tem aqui à direita de vocês a membrana de PDO, olha como ela aparece, embebida em PRF. Sim. Então, além de dar características biológicas, você mimetiza a estrutura natural do, do organismo. Então, quando você é. perguntou, puxa... Ah, é futuro? Não, isso é hoje. Isso a gente já consegue fazer aqui no, no Brasil. Eu tenho muito orgulho de falar que a primeira empresa no mundo homologada para isso é brasileira. Fantástico, cara. Fantástico. É, e aí, uma outra, uma outra pergunta é, como é que eu, aqui em Recife, consigo, por exemplo, ter acesso ao, ao produto pleno, o biomaterial pleno? Tá. É uma empresa convencional, é uma empresa do século XXI, mas nós temos um aplicativo. Né? Porque a, é gente gente tá no século, a gente tem um aplicativo, um, um, tanto para o Android como para iOS, que você utiliza para poder adquirir, conhecer o portfólio ou via website. Né? Porque todo mundo pergunta, Jamil, é mais um sistema de implante? Sim, mas é a Tesla dos sistemas de implante. É, nós Android. estamos... A... A geração dos implantes feitos por manufatura aditiva do século XXI. É, e só reforçando de novo, é, isso é inovação. É isso Exato. sim é inovação. Longe de tirar, para ser bem pragmático, né? tirar o um ranço comercial e falar que você está participando da, da concepção, do início de uma ideia que provavelmente nos próximos 10 anos não vai ter volta, porque ainda a gente está nesse between. Né? Depois do Covid, eu acho uhum, que essa, esse uhum. período vai encurtar bem. É, é o caminho, uhum. né? A gente tem que customizar para reduzir a morbidade do paciente, quer seja em odontologia ou na medicina, para facilitar... O paciente está vivendo... Nós estamos vivendo massa, Renato. Né? Então, hoje, quando alguém fala, é um, uma pessoa de idade, 50 anos, né? Eu tenho vontade de acertar o olho. Eu estou quase chegando aos 50 anos é, e estou muitíssimo bem. Estou é, muitíssimo é, é, bem. Então, hoje eu tenho pacientes de 105 anos. Então, o que, que eu posso prover para esse paciente que é bom, que é melhor? É, uhum. é, é, é nesse conceito. E o core business da empresa, Renato, é pesquisa e desenvolvimento. Não poderia deixar de ser porque eu não sei fazer outra coisa. Eu sou um clínico Sim. e um pesquisador naquele Exato. momento. Essa é a ideia. É.